Rafael, qual que é a importância de conhecer e debater a reforma da Previdência? É, de fato, isso é algo extremamente importante, porque essa reforma que foi proposta tem um claro objetivo de quebrar o pacto, o pacto constitucional de 1988. E dessa, e, dessa forma, quebrar o estado de bem-estar social. Né? Isso, esse é o último das três reformas que tem esse esse, esse objetivo proposto, proposto anteriormente. Quais foram elas? A reforma trabalhista, né a reforma do teto de gastos e agora a reforma previdenciária para é, terminar de quebrar o, o, o pacto constitucional da, do Estado de Bem-Estar Social. Então é o seguinte, é muito importante que se debata e que se abra é, é, os caminhos para realmente discutir sobre porque existe um grande movimento midiático em volta dessa reforma da Previdência e que faz com que haja que as pessoas fiquem na escuridão. Né? Porque são, existem uma série de mentiras, porque, por exemplo, você, vê, você pode ver lá, as pessoas, o, o ministro da economia disse o seguinte, essa reforma vai combater privilégios. E ele já foi perguntado diversas vezes, não respondeu de que forma uma reforma que vai. Eles dizem que vai combater privilégios, né? Não? De que forma essa reforma pode combater privilégios se 83,5% da economia de um trilhão vem do RGPS, do BPC e do abono salarial? E né? agora, quem está quem, quem no RGPS, no BPC e recebe abono bônus salarial é privilegiado? Não é. Isso, isso não sou eu que estou falando. Está na proposta, na última página. Na última página, lá no finalzinho, só vê, o, só vê o, a tabela. Né? E o pior, pra, daqui a 20 anos a economia vai ser de 4 trilhões, vai para 93,5. Isso é o pior. Então, existem uma série de mentiras. Agora a pessoa me disse. O, o ministro diz o seguinte, nós vamos, tirar esse, nós vamos economizar aqui, economizar na Previdência, para aumentar investimento em educação e saúde. Não existe. Os caras aprovaram agora a PEC, a, a PEC 95, do teto de gastos. Como é que você vai aumentar o investimento em educação e saúde? Né? E essa reforma tributária solidária seria uma alternativa a essa proposta do governo? É, sem dúvida. É, essa reforma tributária ela precisa acontecer, ela é a principal reforma na conjuntura brasileira. Porque é o seguinte, a reforma previdenciária tem que acontecer, mas primeiro tem que vir a tributária e depois a bancária. E uma bancária que seja capaz de contemplar o maior problema do Brasil, que é a desigualdade social. Então é o seguinte, essa reforma é importante porque atualmente o sistema tributário brasileiro ele é regressivo. Né? E essa reforma vai mudar para o sistema tributário progressivo. Ou seja, quem recebe mais, ganha mais, paga mais. Quem recebe mais, paga mais. E quem recebe menos, paga menos. Né? Nada mais justo. Agora, é, e vai também diminuir o imposto sobre consumo, que hoje é um imposto que, que ataca a classe trabalhadora, né? e vai aumentar o imposto de renda. Mas mantendo o princípio da progressividade. Né? E que é extremamente necessário, porque o imposto de renda do brasileiro é absolutamente baixo comparado à média da OCDE. Assim como o imposto, de, o imposto sobre consumo é, é absolutamente alto, em, em, tendo em vista a média da OCDE. Então, e, e é, é primordial para qualquer país que busque desenvolvimento que tenha um sistema tributário progressivo. Portanto, essa é a, essa é a solução. Não é a solução ainda, né? Perdão. Esse é um caminho para que a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária e justa.